Bem-vindos ao Projeto Dynamic SMI. Nesse vídeo, Paula irá explicar ao empresário Vitor o que é um concurso de ideias. Bom dia, Paula. Como vai? Bom dia, Vitor. Como você está? Hum, não muito bem. Faz tempo que eu estou tendo graves problemas relacionados à diminuição de vendas e competitividade na minha empresa, devido à intensa concorrência. E o problema é que não tenho ideia sobre novos produtos para nos diferenciar. Ou seja, não há inovação. Ok, fique tranquilo, eu tenho a solução perfeita. Na minha empresa, já passamos pelo mesmo problema. E para reverter rapidamente essa situação, aplicamos uma ferramenta bem simples, chamada Concurso de Ideias. Funciona assim, um grupo de pessoas se reúnem e fornecem ideias. A melhor ideia, a mais inovadora e que melhor se adapta ao seu problema é eleita. No seu caso, seria para desenvolvimento de um novo produto. Legal, e quais resultados você obteve? Quais são as vantagens dessa técnica? Bem, tivemos excelentes resultados. O concurso de ideias permitiu que a gente abrisse e fornecesse aos nossos funcionários potenciais clientes e outras fontes externas uma oportunidade deles exporem suas opiniões e ideias. Desse jeito, Vitor, você poderá aproveitar todo esse potencial inovador, que está sendo inutilizado, e receber uma enorme quantidade de ideias, que se traduzirão num grande potencial de criação de valor para a sua empresa. Parece fantástico! E como eu faço para aplicar essa ferramenta? Bem, antes de começar, faça um planejamento junto a um especialista. Ou seja, nomeie os juízes do concurso que decidirão qual é a ideia ganhadora. Recomendo que você e o especialista sejam um parte do jurado. Nomeie também um facilitador, que no meu caso foi o mesmo especialista. Decida a duração do concurso e o prêmio para a ideia ganhadora. Determine as regras e estruturas do concurso, como por exemplo, os participantes devem mostrar por escrito a viabilidade de suas ideias. Por último, antes de começar, anuncie o concurso a todos os possíveis participantes, explicando claramente o objetivo e tudo o que foi definido previamente. Também é interessante que você diferencie a forma de comunicá-la entre os funcionários e fontes externas. Durante a atividade, quando os participantes estiverem formulando suas ideias, e perguntas começarem a surgir, o facilitador deverá respondê-las rapidamente. No meu caso, foi muito importante para melhorar a qualidade das ideias e para que fossem seguidas regras e condições do concurso. No final, os juízes deverão qualificar objetivamente as ideias e eleger a ganhadora, usando critérios previamente definidos e atribuindo pontos para cada um. Com o objetivo de incentivar o entusiasmo e participação nas próximas ocasiões, faça uma cerimônia na qual você convidará a todos os participantes, até, no máximo, uma semana depois do concurso. Nela, você irá agradecer a todos pela participação e fará a entrega dos prêmios. Nossa, que legal! Uma última pergunta, então, Paula. Que aspectos você me recomendaria ao implantar o concurso de ideias na minha empresa? Bom, Victor. Primeiro, antes de começar o concurso, esteja certo que os participantes entendem as necessidades dos consumidores para quem eles irão criar suas ideias. Tenha ciência de que a qualidade das suas ideias irá aumentar exponencialmente quando você fornecer aos participantes um objetivo claro e preciso. E por último, seja você ou alguém com um cargo elevado na sua empresa o patrocinador do concurso de ideias. Assim você demonstrará aos participantes a importância estratégica para a empresa.